Olá, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu vim aqui hoje para dizer que os estudos nunca param, né? A gente tem que estar sempre pesquisando. E todos sabem que tudo o que foi mostrado até hoje com relação à camuflagem não teve um final feliz. Eu nunca vi uma foto com um procedimento duradouro com um final feliz. A longo prazo, o titânio, ele toma conta do pedaço e acaba ficando... É, o problema que a cliente quis resolver acabou ficando pior do que quando era antes. Se incomodava antes, acaba incomodando muito mais depois. E eu sei disso porque por duas vezes eu tentei fazer as minhas camuflagens de cicatriz, como todo mundo já está cansado de saber. Enfim, todo mundo sabe também que eu sou uma profissional que está em busca incessante de melhorias. Eu quero melhorar as minhas técnicas, aperfeiçoar. Então, quando eu sei que tem algo novo, eu vou atrás, eu vou buscar, porque eu quero melhorar os meus procedimentos e trazer para minha escola o que tem de melhor no mercado. Eu quero que os meus alunos tenham a mesma possibilidade que eu tenho, já que eles não podem buscar, eu vou por eles. Por este motivo, atendendo a pedidos vários inbox, o whatsapp, eu resolvi selecionar um grupo de meninas, fototipos diferentes e novamente testar, fazer esses procedimentos de estimulação natural de melanina e colorir as melaninas, as estrias com pigmento, tá? É, de uma forma segura, agulhas apropriadas, técnicas diversificadas, é, produtos apropriados que aliados a esse tratamento vai nos proporcionar um resultado melhor. Tomara a Deus! Esses testes vão ser feitos juntamente com vocês. Isso mesmo, eu vou filmar tudo. Nós vamos fazer o Big Sister Estrias Baia na Savoy. Tudo vai ser filmado, tudo vai ser protocolado. Nós vamos apresentar as sisters para vocês. Vocês vão poder interagir com elas, conversar. Por seis meses nós vamos acompanhar mensalmente esses resultados. Eu vou testar três técnicas nelas. Vocês vão saber depois quais são. É um caso sério, gente. E como eu só acredito vendo, eu quero ver isso tudo junto com vocês. tá é... Eu também sei trabalhar. Porque eu estudo. Eu também sei fazer e eu devo isso a vocês, eu devo ao meu público, as minhas alunas, as minhas ex-alunas, as futuras alunas, as pessoas que confiam em mim, no meu trabalho, na minha autenticidade, no meu caráter, eu não posso simplesmente chegar hoje e falar para vocês, olha, eu agora sou a favor dessa nova técnica de camuflagem, porque eu ainda não estou a favor, eu só me tornei flexível aos testes, então eu quero fazer tudo isso, Mostrando pra vocês o que deu certo, o que não deu. E se isso funcionar, eu vou ser a primeira a virar adepta desse procedimento. Porque muita gente precisa de fato disso. Tem muita menina nova sofrendo porque não pode ir numa piscina, ou não pode ir numa praia por conta das estrias. Então, se for para benefício delas, vamos fazer sim. Mas primeiro nós vamos testar e ver se funciona, tá? Eu quero que elas... Vão pro sol, tenham vida normal e se tudo der certo, nós vamos fazer tudo para montar um curso bombástico. Aí sim, com técnica específica, agulha correta, profundidade de pele correta, nós vamos ter químico responsável, nós vamos ter biomédica responsável, a micropigmentadora aqui... A empresa que vai fornecer os produtos com a Anvisa, que também é responsável. Então, tem muita gente de costa quente envolvida. Não é brincadeira, nós não vamos brincar com ninguém. E é por isso que eu quero mostrar tudo para vocês. O que deu certo, deu certo. O que não deu certo, não deu certo. Vamos supor que a gente tenha sucesso em fototipos baixos e não tenhamos em alto. Vamos trabalhar com fototipo baixo. Ah, esse procedimento saiu melhor no fototipo alto. Então, isso a gente faz no alto. Isso a gente faz no baixo. Então, vamos fazer tudo junto, ok? Estou aberta a novidades. O mundo da micropigmentação não pode parar. E nós vamos testar isso juntas. Vamos esperar a próxima data. A audiência deve ser muito grande. Eu espero que sim. Conto com vocês. Um beijinho. Tamo junto.